abordar outros assuntos né do desse dessa perspectiva da cura e tudo mais e então eu quero saber da Armin, primeiro é, em relação a, a, a essa medicina energética Armin, é, como que se iniciou de, de onde veio sempre existiu é uma coisa que é antes de Cristo ou veio depois você tem mais ou menos o, o esse esse embasamento para passar pra gente. Primeiro, boa tarde, boa noite, né? Ou bom dia. Ou bom dia. <risos> para quem estiver assistindo, para você ah, também, obrigado. Rafael. É muito bom ser entrevistada por você hum. e quero deixar o um recado para quem quiser, né? alguém de muito conhecimento, já adquirindo a própria sabedoria <risos> para te entrevistar, fazer vídeos com você, Tá aí. O Rafael, tá bom? <risos> Legal. É só entrou em contato conosco. Ah, você disse... Ah, ah, eu esqueci da pergunta. É, foi... É, como que surgiu, né? É, essa medicina energética, né? Que é muito diferente da nossa medicina sintética, digamos assim. Hum. Como que ela surgiu? De onde são de povos é, é, primitivos... Ou é uma coisa mais atual? Como que? Não, não é nem primitivo nem atual. Era de uma, era de um, de uma população, era de um povo, era de povos de, de uh, vamos dizer, de dimensões muito avançadas aqui no nosso planeta. Hum, aqui própria na Terra. Mesmo. Na própria na Terra, é própria da Terra e que vinham dos, dos, dos Atlantas. O continente perdido. Ah, então, eles já, já trabalhavam com isso. Entendi. Com a medicina energética, não do terceiro milênio, ah, né? Mas com a medicina energética. Daquela época. Né? É, não existia médicos que hum. faziam cirurgia, medicamentos, medicamentos né? mesmo o corpo físico era um pouco diferente. Mas isso que eu estou falando, você veja bem, Rafael, o que eu estou falando é uma coisa assim, eu não estou falando coisas que eu li. Uhum. Mas são uhum. é, coisas que eu sinto, que parece que vem como um filme na minha cabeça. Entendi. Como uma, uma, uma intuição. uma coisa... intuição e vem uma visão também. Tá. Vem como uma tela, uhum. entendeu? Eu estou aqui falando com você uhum. e a memória ativa tá. e começa a ver... Muitas vezes eu digo assim, meu Deus, será que é uma fantasia minha? Uhum. E depois quando eu vou ver, tem uma confirmação daquilo. Uhum. Então, os corpos eram né, muito sutis, o nosso corpo é denso. Uhum. Por isso que aparecem hoje tantas ervas uhum. né, de, de, de cura, né, porque tem uma frequência para cura. Uhum. E, e é uma frequência, algumas delas até muito densa, porque o nosso corpo é denso. As nossas células, elas vêm com memórias muito densas. Estas sim, vêm do primitivo. Ah, entendi. Que já é um pouquinho antes, né? É, que é um antes pouco antes, é, ainda era dos paleozoica ah, sim, das, das eras daqui do planeta. Sim, sim. Mas não do período dos Atlantas que foi quando, assim, eu sinto isso, que vem da época de Noé, que Noé era um atlanta, né? Uhum. Então, é, ali, na, na Arca, uhum. vieram vários povos, um pouco de cada povo, uhum. né? vamos dizer, os egípcios. Entendi, mas daí, no caso, assim, é, Noé era atlanta, Sim. quando o continente terminou, acabou, que aconteceu essa história deles de, de terem é, é, entrado todos no, no, no, no barco, na né? Marca, na, na barca. Na arca. Na arca, isso. E terem migrado para os lugares do mundo, né? Isso. É isso, mais ou menos? Isso. Pelo que, ah, pelo que a leitura, pelo que a leitura não, pelo que eu percebo, é assim. Existem muitos livros, existem muitos documentários que tem várias versões. Eu a impressão que essa arca, ela ficava mais próxima ao Egito, ao Norte, apesar de que o continente devia de ter uma outra forma, né? Uhum. É, nessa época sim, né? Eu, eu, é a impressão que, que eu tenho assim, é que a, a, o planeta no, onde tem o Equador, uhum. é, ela tinha a parte Sul e a parte Norte, sim. era algo assim, e, e, e era o um oceano. É, é como eu visualizo, uhum. né? e a arca eu tenho a impressão que ela deu a volta, uhum. de uma certa forma, no planeta, Ah, entendi. que ela circulou o planeta e ela veio parar um pouquinho mais, passando onde hoje é o Egito, onde é a África, né? uhum. é o norte da África, onde é o Mediterrâneo, uhum. Então, que ela veio, quer dizer, ali é o Atlântico né uhum. e depois é o Mediterrâneo. Que ela veio parar justamente nessa parte onde hoje tem o Monte Ararat uhum. Que é lá que ela se estabeleceu. Que é ali no Oriente Médio? Não, não era na Amédia. Ah, era é na Amédia. Ah, entendi. É, e é como se esses recados viessem a mim. Entendeu? Então foi lá que ela se estabeleceu E à medida que essa arca A arca de Noé, vamos dizer Foi dando essa volta alguns, Algumas civilizações Que existiam no planeta Que conseguiram se livrar por Algumas pessoas Foram entrando na arca Entendi uh -huh por isso que ela quando quando houve né, o início da civilização dessa dessa outra era que é a nossa uhum. né, que é dos humanos começou com vários tipos diferentes entendi na verdade isso foi um, de, é, esse após o ocorrido dilu. é o após o dilúvio é, né? Após o dilúvio entendi aí eles migraram para outros é. lugares e, aí foram juntando e de lá migraram, né? houve uma mistura, talvez, eu não sei te dizer, exatamente, porque aí eu estaria viajando um pouco na maionese, né? Como dizem, eu não sei te dizer como foi o processo do, uh, da natalidade. Tá, da procriação, Da procriação, né? se foi por relações sexuais. Uhum. Ou se foi por, de uma forma mais, vamos dizer aí, mais, uh, mais sexual mesmo mais sexual. Mais, De colocar óvulos ou alguma coisa assim Ah tá, entendi uh, É, mas eu tenho a impressão que a sexualidade que, que foi mais uh, devido a diferença sexual Entendi Isso a própria natureza procriou né? Entendi Então esses povos até hoje são todos descendentes, esses povos né, os egípcios como você falou, é. É, são descendentes dos atlantes né, do povo de Atlântida. Sim, pra mim, na minha concepção, pelo que eu tenho de informação, sim, o planeta era, era contido, ele era civilizado pelos atlantes Sim, sim, entendi. Então assim, muita coisa do que a gente tem hoje né, da, da, dessas técnicas energéticas de cura e tudo mais, é, você acredita que seja fruto lá de Atlântida, sim? Ah, sim. legal. Você pode ter sido um atlanta. Ah, sim. <risos> você entendeu? Pode ser, né? É, por exemplo, uh, quando você vê aquelas formas, né, que, que vem com todo aquele uh, uh, vem com como é que se com esses sinais, esses, sim, esses sim. gestos? É, não é mudra, é, é, são mudras, né? Uhum. Com mantras, né? É, mantra é uma coisa, mudra é, é... Ah, tá, são, é, Quando vem, é sinal que essas criaturas já tiveram, já foram de lá. Uhum. Tá. Já estiveram lá. Qual medicamento, por exemplo, que usavam os egípcios? Nenhum. Era só energia, sim. eram os cristais, algumas ervas, algumas super... ervas e, e eles viviam no deserto. É, não tinha recursos nenhum, mesmo, né? claro, claro. mas eles não tinham assim recursos pra, uh, químicos, essas coisas sim, todas. Sim. E no entanto eles eram uma civilização extremamente adiantada, né? claro. mas como eles não souberam lidar com isso, eles não... não eles não tinham, eles ainda estavam meio perdidos entre a arrogância, uhum. o poder, ah, eles já começaram a formar classes Sim, sim, né? classes, dentro da civilização a é, dentro da própria, eles tinham os escravos Nossa. Então o que que aconteceu? Eles tinham que ser exterminados, tanto é que eles morriam cedo A, a expectativa de vida era Era muito pequena né? E eles não souberam trazer à tona toda, toda aquela sabedoria que migrou junto com eles, Entendi. na energia deles. A energia deles. E, por exemplo, Armin, é, é, dessas abordagens energéticas, né, o que, por exemplo, a gente poderia se assim, relacionar com hoje? Né? É... é, é que nem hoje tem muitas práticas, né, de energia, né, é. feita com as mãos e tudo. É, o o que, que seria, assim, ao seu ver, o que, que seria uns exemplos dessas práticas que eles faziam naquela época? Tá. né Com passes, essas coisas, o, que, que, poderia, o que, que a gente poderia relacionar com eu hoje? Eu só quero abrir um parênteses, Rafael. Uhum. Assim, quando eu disse que no Equador, né, nessa parte da terra mais larga, mais próximo ao Sol, hum. que era tudo oceano, uhum. né? era como se fossem os polos, o Equador sim, sim. e os meridianos. Tinham pequenas, tinham pequenos, pequenas penínsulas. Hum. E nessas pequenas penínsulas eram onde isso, era, é, por exemplo, hoje pode ser a Escócia, qualquer coisa assim alguns países de alguns locais da Irlanda, entendeu? Foi ali também sobreviveram alguns, uhum. aonde foram entrando e depois o, o, a própria arca se localizou num determinado ponto que foi lá, né? Entre a, a Europa e a Ásia. lá próximo da Armênia, mais ou menos. É, lá, região. é onde hoje é Armênia, né? Mas ele ali ele, ele ficou e lá eles começaram, de uma certa forma, o início da civilização atual. Ah, entendi. Legal. Em relação às práticas energéticas, Agora, que a gente pode se relacionar é, com hoje, o que o que você pensa que poderia? Eu penso assim, sabe? O homem, ele teve nessa, nessa nossa era, ele, ele teve muitas oportunidades. Por quê? Não, não vieram só os que eram atlantas migrarem para cá, ou, ou só os que eram, é, por exemplo, de alguns outros planetas próximos. Não, é, houve também a vinda, né? É, chegou num tal ponto aqui que houve também a, a vinda de seres muito mais atrasados. Hum, não só seres evoluídos, sim, mais atrasados. Mais atrasados. E o que, que? E desses vieram as doenças, uhum. onde a energia não conseguia atingi-los. Ah, entendi. Então esses seres são os responsáveis por hoje por hoje existirem doenças, é. essas coisas. É. Tem até um nome, né, desse planeta era. Eu... Uh, espera eu esqueci o nome do planeta uhum. eu também fico me negando né uhum. mas eles foram expulsos desse planeta e vieram para cá migraram aqui uhum. e as nossas e as doenças né dos novos uh, habitantes uhum. misturado com eles começou a fazer parte do corpo do homem Entendi. Mas no caso Onde eles... a energia era. Ela era intensa, ela é intensa, tudo é energia. Hum. Porém, ela não conseguia atingir a densidade que tinha no corpo dessas criaturas. Certo. Mas então, é, essas criaturas se chegaram a, a reproduzir com os humanos, alguma sim, coisa assim? Sim, sim. Ah, interessante. Chegaram a reproduzir. Porque o nosso planeta, apesar dele ser um planeta pequeno, ele tinha uma evolução muito grande. Né? Então, a, era para ele ser um ponto de referência, como hoje é, vamos dizer, o grupo estrelar dos pleiadianos. Entendi. Só que seria um grupo que habitaria, né? Mais um grupo, era para nós assim, para os habitantes do planeta, eles fazerem viagens astrais, eles saírem em formas holográficas também, eles, eles, eles chegarem a outras dimensões, só, de, só mentalmente. Nossa! Você vê que a nossa mente vai longe. Vai longe. A nossa mente ela viaja o universo, uhum. mas nós não damos atenção porque temos medo. É. Muitas vezes sim né? Se liberar, a pessoa fica com medo é. Ela fala onde isso vai parar Ela se vê sozinha no meio do universo é. Ela não se vê acolhida Ela se vê só, ela se vê Sabe, num lugar estranho E num não lugar... como parte de um, do universo E não como né? parte, é como se ela tivesse Sido largada hum. Em algum lugar, em algum lugar. Ela, ela não se integra ao universo Ao todo Entende? Bacana é. Amém, então, então, pode falar oi. Então ah, o nosso, ele não era um planeta, os habitantes que ficaram a princípio, né, sobreviveram hum. aqui é, Eles não eram para passar por todos esses desabones que eles estão passando Então quando houve a, a expulsão né, de outro planeta para cá, quando houve essa de Capela Capela, não Capela. Não é do, Capela. do planeta, do é, planeta. Isso. Quando houve a expulsão de lá para cá, vieram espíritos muito muito densos. Assim, inferiores, inferiores a nós. Muito talvez. inferiores a nós. E vieram para cá e começaram a se juntar com os habitantes daqui. Entendi. E a energia, que era a energia forte, a energia de cura, essa energia que hoje eu chamo de energia... Fria, vibracional, uhum. de uma frequência de luz, de uma frequência de som, é, ela vibra o corpo, né? ela atinge as células. Não conseguia atingir o corpo dessas criaturas. Ah, por conta deles serem mais densos. Muito, muito densos. E, e, a, e essa por energia exemplo, era uma energia sutil, sutil. Sensível. e sensível. Numa... Por exemplo, é, ah. porque alguns atlantas, creio eu, que eles foram também bem adiante. Ah, sim, eu né? não sei, eu, eu, tô, eu, eu sinto que são, que foram, né? hoje grupos estrelares, alguns grupos que se correspondem mais com o nosso planeta, porque eles conseguem irradiar aqui, se eles conseguem alguma, alguma ligação eles já tiveram. Entendi, provavelmente pode ser que eles já tivessem passado por aqui. É, ou passado, alguma coisa, e, e com os cristais também, os cristais que nós temos aqui, é uma coisa assim maravilhosa, você vê, né, Rafa? Claro, claro, é uma coisa incrível, né, a é. energia que... Ela anda sozinha nas mãos, é, né, sim, Quando... sim. E, e, e, é coisa de Gaia, da Mãe Terra, mas a força da Terra parece que ela ainda tem a memória da época dos Atlantas. Hum. Interessante. Ela, ela segura essa memória, né, da época dos Atlantas, então... Essa, a cura, ela começou a ficar muito difícil, energeticamente falando, para algumas pessoas. E como esses que vieram de capela, eles tinham um domínio do conhecimento, eles tinham o domínio da escuridão, e eles sabiam colocar na escuridão uma luz da eletropaulo, vamos dizer, uma, uma luz falsa. Eles começaram a, do, a dominar a pureza do bem ah, certo. Que é da onde vem os arquétipos, os sim, paradigmas sim, sim, sim. E né? a coisa começou a misturar E começou a misturar tudo Eles começaram a elaborar deuses uhum. Porque tem, uma, tem, tem um lado também da história dos Atlantes Que você sabe também Que fala da terra dos gigantes né? Sim, sim que alguns atlantas, eles, uh, nessa deformação que eles tiveram, eles procriaram de uma certa forma. E nessa procriação, que eu não sei como que foi, uh, eles criaram gigantes. Mas gigantes que eram das trevas. É isso? Sim, sim. Pessoas ruins. Do Normal. Né? Então, aí foi criado o bem e o mal, a dualidade E que eles enxergavam pela terceira visão Mas era uma, uma visão mental ah, O bem e o mal vem daí, então, talvez? Essa eu ideia vem, de bem vem. e mal Eu acredito que vem desde essa época ah, Já no final dos tempos, né? Sim, sim. Da, era atlanta. da era atlanta Então, eu acredito que vem assim é, tem, tem bastante fundamento, tem, é né? isso? Tem fundamento, só que eles é, é, talvez até se passassem pelo bem para poder escapar de alguma de uma forma ou mentalmente eles fizeram, usaram de algum artifício que abriram esse canal né, que vem de capela para cá para migrarem os espíritos de calenteia, esses espíritos mais densos, de capela para cá. Certo. Né? Pode ser que tenha ocorrido isso. Por quê? A, dif a diferença, a divergência que existe entre o bem e o mal é muito pronunciado, mas ao mesmo tempo a linha é muito sutil. Então, por eu que trabalho com a energia fria, né? vibracional, você já conhece. Uhum. Muitas, tenho mais que 1500 alunos já formados que trabalham, em breve vão poder usar o nome também, porque o nome é meu, uhum. mas assim que sair o livro, né, uhum. não vai ter problema nenhum, porque vai, vai ser registrado, escrito, não. registrado. Uhum. Mas eles usam uhum. e você vê o que é a cura? É uma cura emocional, uma cura física, é a cura uh, espiritual, é a cura de alma, né? E o corpo, ele esquenta, né? Ele, ele sai, ele, ele joga fora as impurezas. Hum. E, e, não, e nós não colocamos na mão em nada, em nada. É, o seu é você, é você, então, de repente tudo aquilo vai saindo, vai evaporando, evaporando, evaporando E, e vem aquela avalanche de energia fria que você, você já viu, né? Sim, Você quer dizer um você viu? Não, é, é, o que eu pude perceber é que é, é uma coisa que emana, né, é, do, do, das mãos, né, das suas mãos, no caso e, e, e toma a pessoa de um jeito, né? Que a pessoa é, é, me parece que, que é como se fosse um aspirador, né? Ela drena toda aquela coisa ruim, né? E converte num, numa energia boa, né? Um, tipo um como se fosse um, é, é, um Transmutador um, um transportador de energia, né? Um catalisador isso é bem bacana mesmo. É. Então já aproveitando mas ele já viu as luzes também. Ah, né? já vi, sim, os fótons, as os luzinhas, fótons. sim, é. com certeza. É uma coisa que até mesmo comigo, né, é. quando eu recebi a energia, a gente conseguiu perceber, né, alguns fiascos de luz saindo. É, deu, é. Presença, deu pra ver. E aproveitando o assunto, Armin. Então, mas só pra concluir, hum. é assim: como veio essa avalanche do mal? bem do mal mesmo, eles têm uma densidade muito grande. Essas pessoas, elas têm dificuldade de receber energia fria. Hum. Por mais forte que seja a energia fria, elas se fecham. Hum. Ah, então, é, é, elas já nem procuram, porque elas sabem o que é. Dentro delas, sabem. Igual o pessoal que vem aqui, vem fazer curso, tudo, eles falam. Ah, minha, alguma coisa me direcionou. Ah, eu, eu, eu vim aqui de repente, pumba, eu vim para cá. Uh, por quê? Porque a pessoa ela já está sendo conduzida né? dentro daquele procedimento, você tem jeito. Você pode começar a se libertar de medicamentos químicos e você tem jeito. E, e vai começar a receber a cura por essa energia. São casos, eu não gosto de ficar relatando, porque eu não sei, eu tenho muitos depoimentos, você já viu né que você mexe sim, com os sim. meus vídeos, você mexe com muitos depoimentos, mas eu não gosto de ficar pondo. Tem lá no vídeo da mulher que a, o marido dela fez para ela, o pé, o pé dela estava todo é, com uma, um, uma, uns caroços, sei lá, um troço horrível nada tirava ela visitou podólogos foi aqui foi ali o marido fazendo naquela noite ele veio eu fiz através do marido no dia seguinte a mulher acordou sem nada ela estava andando ela já não estava tá ele fez o, o curso vídeo. é isso não ele fez o tratamento ah pra... o tratamento ele estava fazendo o tratamento para ele para ele ela é uma pessoa assim muito católica ela dizia para ele que ela não acreditava. Tem o um depoimento dela no vídeo. Tem lá no meu Youtube. Mostra um pé assim, sabe? Uhum. E, e ela, ele falou, olha, ela não quer vir. Eu vou fazer por ela. Dá pra eu fazer? Eu falei, vambora. E fiz. Passei. Ele não contou nada né, antes pra ela. Quando ele chegou em casa, ele falou, olha, Aconteceu isso, isso, isso Eu fiz o tratamento para você com a Arne. Vamos ver o que vai ficar o seu pé Ela acordou sem nada no dia Nossa, seguinte Mesmo sendo feito por ele mesmo sendo Ela feito. absorveu Sim, a distância Por quê? É uma frequência, não sou eu Eu sou uma facilitadora Eu fui iniciada pelos, pelos pleiadianos Pelo mestre Amoria Quando a gente fala mestre Amoria O pessoal pensa que é religião Não é gente, eles foram super científicos não existiria, eu sempre digo, não existe ciência ah, sem ser espiritual. O espírito é ciência, como é que pode? Deus é ciência. As pessoas, não sei o que as pessoas pensam, sabe, elas materializam a ciência. A ciência é fazer aqueles remédios químicos? Não. É, eu acho que é que a ciência quer é, comprovações físicas, né? Pra eles não, não consideram né, energia porque eles não podem ver e nem medir. Então, eles querem coisa, eles não, eles não creem no um abstrato. No um abstrato. Eu quero ver, então por que, que eles falam de Deus? Então, e outras coisas. Ah, mas, e outras coisas, né? Deus, não sei o quê, não sei o que, não sei o que, não sei o, quê, não sei o quê, né? uhum. <risos> É a mesma coisa. Não realmente. pode falar em Deus, acredito só em você, então, sabe? Eu, por exemplo, para mim, a minha forma de ver, Deus, eu sou Deus, você é Deus, aqui é Deus, tudo, tudo, tudo, tudo que existe é Deus. Mas existe um, um, um ser que organiza tudo isso, mas não julga, não faz nada, quem julga é o homem, né? Uh, agora eles querem o que? Quer cimento? Quer concreto? Tá lá! Agora quem deu a terra, quem deu o cimento, quem deu o cal, quem deu tudo isso para eles? É. Cabe a reflexão, né? É. Sobre isso. Sobre isso. Então, uh, você veja bem, essa densidade que veio dessas pessoas, dessas criaturas, né? Que migraram para cá, e talvez desses gigantes, uhum. que misturou tudo foi que trouxeram essa coisa assim essa força do poder material Entendi Eles são puramente racionais Eles atuam na, em toda a malha cerebral, em todo o campo neural do que está bem e vão jogando pior lá dentro Mentalmente você quer ver uma coisa? Vocês querem ver uma coisa, gente? Sabe quando às vezes você está assim, sem fazer nada? Você está, né? E você sente como se o teu cabelo estivesse caindo, puxando? Sim. Uma, uma sensação? Ou aqui, né? Nessa parte aqui, na, na, hipófila, na no hipotálamo e tal. É querendo alguém, algum dessa, alguma dessas energias. Abrir um canal em você para entrar com o que é de pior. Hum, então essa sensação pode ser que é é, seja essa. E pior, é alguém puxando para abrir algum canal dentro da tua cabeça. Dentro da cabeça. E ficar colocando essas informações que você começa a se deformar. Entendi. E o que é deformação? É ver o pior em você. Entendeu? E tem, tem muita gente assim, Rafael. Muita gente. Né? Como é que o homem cria esses seres aí que, que são monstruosos? Como é que ele cria isso num filme? Como que ele cria isso numa forma? Um boneco, qualquer coisa assim. Porque já entrou nele. <risos> ah, Alguém veio e injetou. Sim. Né? Injetaram, Pronto. Aí precisa exorci, exorci, exorcizar exorciza todos uhum. Mas aquilo foi injetado lá dentro É fácil desinjetar? Não Mas vai desinjetar? Vai Por quê? Porque aquilo é não faz parte da alma uhum. Faz parte de coisas que foram injetadas uhum. Mas não da essência mesmo Não é da essência de criaturas que vieram Dessa forma, de, de, são resultados desses bons egípcios, do, do, do, dos que vieram da Atlântida, porém, dentro de uma harmonia, que foram salvos, né? dentro do melhor. Já num processo evolutivo. Sim. Você se sente na terceira dimensão? Então, é... fala a verdade. <risos> Falam que a terceira é. dimensão é essa mais material, né? É. Ah, eu me sinto. Não. <risos> Na terceira dimensão. Você tem um potencial, né? Você tá sendo.. Você, você tá sendo muito humilde, né? Humilde. É. Mas você não é da terceira dimensão. Eu já te falei isso várias vezes. Você já está entre a. Praticamente na quinta dimensão Nossa. Porque a bagagem que você traz A forma como você conduz Tudo que você coloca Para fora é, Você está muito acima disso hum, Bacana saber E, e você, você percebe que você tem Você tem um discernimento Até para escolher amigos Ah, isso sim Com certeza você não pega qualquer. É. Você não se enfia em qualquer buraco. É. Você escolhe aonde você vai. Claro. E com quem você lida. Hum. Então, você já tem essa abertura. Claro. Por exemplo, você recebeu energia fria há quanto tempo atrás? A primeira vez? É. Ah, tem uns meses atrás. Não, de deitar mesmo na marca e ah, de. Ah, de deitar tem pouco tempo. Deve ter. Que é um mês e meio? É, por aí. E, e quando você parou de ter o, as ondulações? Não, eu tenho constantemente, quase todos os dias, esses espaços. Por que que você tem? Porque você entrou rapidamente nessa cura. Bacana saber. Que, que serve para todo mundo, né? Serve para quem quiser. Porque ainda a pessoa vai sentindo, vai sentindo, vai sentindo. Enquanto suas células não se reorganizarem, não se organizarem e, e não aderirem, não absorverem essa transmutação, não melhora, não melhora. Porque você é um ser que pode se dizer que não é iluminado, você está chegando à luminosidade. As pessoas têm medo de falar, ai, imagina um ser luminoso, Gente, os nossos chakras são o quê? Luz, né? Praticamente. De onde elas vêm? Uhum. Dos nossos hormônios, dos, das nossas glândulas e dentro de nós. Uhum. Não é isso? Sim. E se... Então, nós temos essa luminosidade, eu não tenho? Sim, claro. Não todos. Não todos. Eu posso dizer que a maioria. <risos> das pessoas, sim. É, elas colocam o quê? Elas vão... Colocam água verde para beber, água azul cor-de-rosa. Hum. Uh, colocam a, a luz para bater. Hum. Mas quem é, é entendeu? Hum. É legal fazer isso. É. Relaxa um pouco. Hum. Excita, anima, relaxa. Faz de tudo, dependendo da cor. Mas você vê que você vibra naquela cor. Você não vibra em você. Você percebeu? Sim, sim. Uma Por exemplo, coisa se, você, que vem de dentro. se você puser a luz vermelha, você vai ficar agitado. Você vai ficar, né? Sim. Aí em seguida você põe a azul. Hum. É, é meio robô. Agora, quando tudo isso é harmonizado dentro de você, você respira. Você vive. Não que você não fique irritado, não que você não tenha alguns desconfortos. Tem. Nós estamos aqui. Mas imediatamente você se recupera. Entendi. A pessoa tem então esse... é. Ela tem essa capacidade de se recuperar se ela tiver essa luz mesmo própria dentro dela, né? É, porque ela tem. Até a Aula é. é. É. Você veja bem. Os egípcios, eles já viam, eles tinham vidência, uhum. né? Assim como alguns povos da Escócia, uhum. do Peru, né? eles tinham, eles tinham uhum. essa ligação. Uhum. Então, eles sabiam, eles viam os chakras. Por eles, eles verem o chakra, alguns, algumas civilizações mais adiantadas começaram a falar das cores. E associar com as cores do arco-íris. Como nós temos todos os elementos que podem nos proporcionar externamente essas cores. Uhum. Né? Porque lógico que se você for ver o que tem de cores no universo, não existe aqui. Eles começaram a criar por cima disso um colorido de fora para dentro. Que é da onde vem a cromoterapia. Hum. Só que ela é de fora para dentro. E não de dentro para fora. E não de dentro para fora. O verdadeiro é de dentro para fora. Não adianta você visualizar o azul lá entrando em você. O azul, ele é para sair de você. Mas quando você visualiza, você talvez dá uma, uma expressão maior para aquele azul, entendeu? Para aquele amarelo, para aquele vermelho. E como é que seria a forma de despertar dentro da gente essa, essa luz harmoniosa? Você precisa vem na Arme, vem fazer o um curso, vem fazer tratamento com o pessoal que fez o curso, com a Armin. Uh, é na radiestesia. É uma ferramenta, então, para a pessoa conseguir... Eu uso algum ímã? Não. Como é que é o meu pêndulo? Como é que são os cristais? Como é que fica a pessoa? São pêndulos de, de, de cristal mesmo. É. é normal, esses normais que a gente vê. E você fica imantado ou não? De fato, a gente fica grudado né, na maca. <risos> e Grudo. tudo. É. E como que o cristal fica em você? Ele gruda também, né? Exatamente. Gruda, não precisa, né? Gruda. E como que o pêndulo fica? O pêndulo ele se move sozinho, praticamente, né? E ele, Você foi E ele gruda na. E ta... ele gruda também na pessoa. Assim. Aonde, onde tá, ele vai grudar nos chakras, até na mesa, no, lá nas figuras, ele vai e gruda. Ele vai. E gruda. E ele vai. Aqui que está ser trabalhado, ele faz a acupuntura. Não existe imã de mentirinha, não, gente. É, é, é cristal com cristal. Uhum. É cristal com papel. Uhum. E ele gruda e começa a trabalhar de tal forma que a pessoa vai sentindo como se fosse uma acupuntura nela. E vai abrindo os chakras. Eu ouço algumas pessoas falarem assim, precisa fechar. Pelo amor de Deus, não fechem os chakras. Sabe por você vai pegar tudo que é porcaria de fora? Se eles estiverem fechados a gente vai... Pega... A luz é de dentro para fora, quando hum. você abre, fica bem dado, não, não entra coisa ruim. Hum. Agora se você fechar, como se você pusesse uma rolha hum. no chakra, né? Ah. aí vai vir o que? Enxurrada. Ou você que só tem coisa boa por aí, passeando? Ah não, pode, tem de tudo né? <risos> É, tem mais de tudo do que coisa boa do que coisa né? boa né? É, coisa Legal. boa porque você se protege muito gente ah, imagino que sim Armin ah, então só aproveitando o link é, explica pra gente mais ou menos as terapias né que você desenvolve aqui é. né além da radiestesia magnética a energia fria como co, co, mais ou menos o, me, o mecanismo né como o que que, o que, que traz é, o que que ela desperta na pessoa Quais são as melhoras que a pessoa pode ter? Né? Mais ou menos isso. Explica mais ou menos para gente. É difícil explicar as melhoras... Porque elas são... É uma transformação tão grande... É, é... Eu posso citar um caso? Pode. Aí tenho tantos casos... Mas eu vou citar um Cita aí no principal Não tem principal Tem aqueles mais significativos uhum. Eu atendi uma pessoa Que hoje Sim. Ela é uma pessoa muito De um ótimo poder aquisitivo Essa pessoa De criança uhum. Ela tinha mais que seis, sete irmãos Moravam lá para o lado, lá para o Norte, né? não é no Nordeste, é no Norte e, e tem vários casos assim, viu? Não é um só E foi criada numa rua que tinha prostitutas E essas prostitutas, não tinha luz E essas prostitutas, né? elas ficavam dentro de, de coisa de madeira ah, Casinhas de madeira. de madeira, sei lá, umas telhas com três aninhos de idade. A mãe saía, talvez, para se prostituir, não sei, né? E ela ficava à deriva. Às vezes a mãe ficava dois, três dias fora. E ela pedia comida, porque era uma criança que andava que tinha uma casinha ali, mas três anos. Então, as moças com aqueles perfumes na mão, fortíssimos que elas ponham, porque não tinha seio, né? Então, elas ponham perfumes fortes, ponham um pouco de arroz, um pouquinho de carne, alguma coisa na mão e davam para as crianças comerem aqui, porque era como elas comiam também. E assim cresceu essa pessoa que por uma por uma questão do acaso foi não, não existe o acaso né foi parar no Rio do Rio conheceu pessoas alguns algumas pessoas que vieram né fazer passear aqui dos Estados Unidos foi para lá enfim uma pessoa que batalhou muito mas nunca se prostituiu, nunca se vendeu nunca se vendeu ao que tinha de pior e sempre teve muita vontade e por ter aquela iniciativa, aquela vontade, ela foi crescendo veio pra cá, virou uma empresária voltou pro Brasil falando quatro idiomas porque ela foi ela se aventurou ela teve a coragem e ela foi aprendendo e hoje ela é uma pessoa, uma empresária muito bem estabelecida mas ela não era ela e ela veio fazer o tratamento comigo. Hum. Ela falou, sabe, Armin, um medo muito grande que eu tinha era de, de, de dar as coisas... Ela falou, engraçado, que eu sempre atendi orfanatos. Hum. Mas se a criança atingisse a idade que eu atingi, quando eu comecei a trabalhar de doméstica, que eu fui um pouquinho né para lugares, para cidades lá no... Lá, em Manaus mesmo. E comecei a trabalhar de doméstica, cuidar de crianças. A minha criança vinha à tona também. Então, uma coisa que eu sempre fiz foi ajudar os fanatos. Né? Ah, encontrei minha mãe e tal, mas pessoas de mais idades eu nunca tive vontade de ajudar não. Ela falou, eu vi essas pessoas precisando muito, com muito potencial Precisando disso. O trabalho dela envolve um pouco esse tipo de... E eu não, não conseguia. E ela falou, pela primeira vez, ajudei um rapaz que está com 28 anos, uma pessoa de muita vontade, uma pessoa que eu aposto nele, e eu estou empresariando ele. E ajudei ele vai pra frente. E com ele, eu vou começar a fazer com o outro porque ele também foi uma criança e eu não via isso eu só via a minha criança em outras crianças então hoje depois de fazer esse tratamento com você receber essas energias ela falou a sensação que eu tive que eu tenho que eu tirei eu tirei aquela coisa ruim aquela criança pedinte aquela criança que vinha aquele perfume o tempo todo, sabe? Aquele cheiro horrível, e cada vez que eu comia, eu lembrava daquele cheiro. É... Eu arranquei aquela, saiu. É como se... a palavra que você usou lá falou, foi aspirado de dentro do meu peito. Porque nós trabalhamos muito com a regeneração celular, né? Sim. Até esse exercício, você fazer isso com as mãos, você vê que fica magnetizado, sim, né, Rafael? Sim, sim. A gente sente. A é, você pode fazer também, né? A Pessoa que está assistindo pode fazer. Então, vai melhorando muito e vai limpando. Uhum. É, e ela, e ela disse assim, mudou. As informações, não, não deu. Seis sessões para ela realmente foram poucas, né? Eu, eu foram mais ou menos dez sessões. Mas essa pessoa mudou da água para o vinho. Ela não mudou, ela voltou a ela. Porque a missão dela aqui, ela cresceu muito na vida. Eu posso dizer que ela chega a ser quase bilionária, sei lá. Né? Mas ela, ela estende o tapete vermelho aos outros hoje. Bacana, é uma história é, incrível, né? É, esse foi um dos casos muito significativos. Tive vários semelhantes a esse. O, o, né? É impressionante como muita gente que cresceu. Um outro caso que eu tive, que foi uma a mãe era moradora de rua. Morava lá para todo o cemitério da Consolação. As duas filhas pequenas, ela sempre conta, né? Ela veio também fazer morava perto, pegava, tinha, ela falou que tinha um, um restaurante que tem até hoje acho que um sujinho, alguma coisa ah, assim, e a mãe, ela ia lá à noite, pegava ali algumas comidas, dava para as filhas, e, e por lá naquele pedaço na República, na Consolação, na Ipiranga, elas viviam muito naquele pedaço do centro. Bom, você vê quantos anos fazem, que a pessoa que veio já estava com mais que 55 anos. Ela nasceu, Nossa. dormiu dentro de caixotes Diz que chegava a dormir A mãe fazia um caixotinho E elas dormiam dentro daquele caixote No cemitério mesmo Nossa. Na porta do cemitério Para não ver o que a mãe estava fazendo na rua Entendi, história incrível né? Tem muitas histórias Quem vê assim não sabe Não sabe, não sabe. Imagina E são pessoas que deram certo Viradeira médica, uhum. entendeu? Que legal, né? É um Assistente social, uhum. uh, pessoas que trabalham no, naquele hospital em Ribas, uhum. trabalham em vários lugares, assim. Então, são pessoas que crescem. Entende? Despertam, né? Despertam muito. Ah, então fala pra gente é, sobre a agenda né, desse ano, mais ou menos os eventos que você já já determinou, né, os cursos, né, para até mesmo o pessoal que está assistindo, né, o, a entrevista, o vídeo, né? Sim. Eu vou falar curar, só né? a próxima agenda porque tá. o meu site está meio parado, né, por enquanto é, a pessoa que cuidava ela tá, com, tá, tá tá fazendo outras coisas, então já me indicou alguém? Eu preciso falar com esse alguém? Então é assim. Eu vou dar o curso, a iniciação para a energia fria, nessa frequência de luz, né? A energia fria vibracional, que é tudo quântico, tudo isso é quântico, né? A iniciação nos dias, vou dar a radiestesia magnética imantada, eu dou o pêndulo, dou o certificado, nos dias 8 e 9 de fevereiro. Próximo é dia. na segunda semana, né? De fevereiro. Isso, isso. O próximo inscrições abertas E o e da energia fria 14 e 15, me parece, né? Um sábado e um domingo tá. é, Tanto um como o outro é no máximo para 12 pessoas Então, já façam a inscrição né? Liguem para mim, eu mando um WhatsApp, eu é. disse que encha eu Não tem, não, adianta, não é o tamanho do local É o, é o número de pessoas, porque Dá muito trabalho. Você precisa trabalhar com um por um. Não, não, é, não é mercado de peixe, entendeu? Sim, sim. É um trabalho muito direcional. muito direcional. E... Então, não tem como... Eu não tenho como trabalhar com dez pessoas sem fazer nada com ninguém. Eu, eu trabalho uma por eu uma. Bom. Uma pessoa por pessoa mesmo. Tanto num como no outro. Entendi. E também acho que é importante falar para o pessoal que, que, que, que gosta, né? que se inteira dos eventos para sempre ficar de olho no, no, nas redes sociais, né? que tem os é. workshops, as rodas, as rodas de cura que você faz também. Isso, né? agora sábado vai ter, ah, normalmente é sábados ou os domingos, eu faço uma roda de cura. Então, vocês vão acompanhando, assistindo o que vocês vão ver. Né? Esse evento é agora para fevereiro de 2012. 2020, né? Ah, por que, é que eu falei 2012? Estava distraída. 2020. Então, para quem tiver me assistindo depois, de fevereiro de 2020, eu dou o ano inteiro o curso, entendeu? Eu, cada dois meses, uma vez, eu, eu abro o curso, Abre a formação. Curso. Legal. Então, o número de telefone, né, que é importante, que é 11, eu estou em São Paulo, para quem quiser, né Rafael? Uhum. Eu vou no estado, vou na capital, vou para outro país, vou para o nordeste, vou para o norte, vou para o sul, vou para o centro-oeste, vou para centro onde for, né, só me chamar, formarem em um grupo, ah, você vem? Vou. Eu vou, faço iniciação, posso fazer um trabalho legal, atendimento, ou dar ministrar um, um evento, um curso, administrar uma palestra, eventos, né? eventos, palestras, muito bons. E é só me procurar. Fala o um número, então. É o 11 55 São Paulo 11, 99675 5250. 99675 5250 São Paulo Entendi. Santana. Santana. Perto do metrô. Perto do metrô. É fácil. E para quem quiser agendar uma consulta, pode ser comigo e pode ser com do, uma das pessoas que se formaram, que hoje são excelentes. É, é, vamos dizer. Médicos Energéticos do terceiro milênio, é, né? Legal. É, é igual uma faculdade de medicina, né? O professor sim, de sim, ensina e os sim. alunos fazem. Os alunos fazem. E aqui é igualzinho. Ah, sim, né? legal. E o site. E também é... você vai ser Ah, aqui. sim, com certeza. No próximo eu já estou inscrito. É. O site, Armin. Só para terminar. O site é ww.armindinavio.com.br, ele está lá, mas eu não consegui. É, o calendário está para a parte do lado da programação da programação dos eventos tá meio paradinho por enquanto. Mas daí o pessoal acompanha pelas redes sociais, Facebook Isso. e Instagram. Mas ele pode ver tudo. Eu tô no Instagram, como mais ninguém, no YouTube. Ah, inscrevam-se. Se Inscrevam, que é muito importante para mim e para vocês também, mas para mim é importante e curtam Assistam todos os meus vídeos, indiquem e compartilhem. Quanto mais você compartilhar, né, mais nós podemos expandir o nosso trabalho e atingir a todos vocês. Isso mesmo. Né? Bacana, Quanto então. Quanto mais pessoas, um custo mais em conta. Mais em conta. Não, é? Com certeza. Então, fica a dica, fica né, os avisos. E a gente, então, finaliza por aqui né, é, talvez no próximo vídeo a gente vai ter um outro tema, né? Isso, vamos falar. Aí nós já damos novas agendas? Sim, sim, com novas agendas. Então o pessoal, fica sempre acompanhando aí, tá bom? Obrigado pela Ah, vamos deixar, vamos avisar que antes dos cursos nós faremos uma demonstração tanto da energia fria como da radiestesia magnética aumentada, né? É legal. Antes do curso Talvez daqui uma semana, alguns dias, é, o, o, Raf, o Rafinha, né? O Rafael vem pra cá e a gente faz uma demonstração com uma das pessoas tá de como funciona. Tá certo, combinado tá então. Combinado. Obrigado pela, pela entrevista. Obrigada a você, que me entrevistou. Imagina, que é isso. Até mais então. Até mais, sempre na paz, luz e harmonia. Gratidão.